Olá, bom dia. Meu nome é Cássia, trabalho com diversidade desde 2018 e desenvolvo um trabalho para a consciência do mundo diverso que pode ser plural. Ser diverso é ser plural. E hoje eu trago uma pequena provocação. Essa provocação eu vou apresentar para vocês agora. branco, negro, loiro, pardo, todas essas etnias, elas representam o nosso Brasil, mas elas desencadeiam dentro de nós certas reações. Aliás, esse é o quadro da Tarsila de Amaral, chamado dos Operários. Essas reações faz com que nós tenhamos vieses inconscientes. E o que é um viés inconsciente? Segundo o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, quando fazemos julgamentos sobre uma outra pessoa antes mesmo de conhecê-la, é uma forma de defesa psicológica típica do ser humano. Todos nós temos, em menor ou maior grau, algum tipo de viés. Ele é um julgamento baseado nas crenças, costumes e valores que adquirimos durante a vida. Essas crenças podem ter sido na nossa educação, na escola, no trabalho, novelas, programas de TV, filmes que assistimos. E esses vieses ficam conosco. E o que, que acontece? Com esses vieses inconscientes, nós temos uma tendência a ter um preconceito de um indivíduo a favor ou contra uma coisa. Uma pessoa ou um grupo... Temem disso a esses julgamentos, esses pensamentos e ideias relacionados a experiências passadas e armazenadas em nosso cérebro. Então, a pessoa é quadrada, é quadrada, mas nós vimos ela como triângulo, só para ter uma ideia. Em relação a isso, tem o Prêmio Nobel de Economia, o psicólogo Daniel Kahneman. Exatamente isso. Ele é psicólogo e ganhou o um Prêmio Nobel de Economia. Porque descobriu que nosso pensamento é automático em todos os setores de nossa vida. O pensamento é automático, mas também existe o pensamento de crenças e valores. Na verdade, são dois sistemas. Sistema 1, um, que ele nomeou, e sistema 2. Então, em nossa vida, esse pensamento automático, ele foi responsável pela nossa sobrevivência. Quando nós tínhamos uma tribo, que nossa tribo vestia azul e víamos uma tribo de vermelho, aquilo já nos suscitava uma diferença ouvíamos um animal grande. No entanto, nós estamos numa sociedade civilizada, nós já evoluímos. Então, nós não podemos ter esse mecanismo baseado apenas em intuição, porque ele pode desencadear decisões erradas por causa de raciocínios deliberados, ou seja, nós achamos que o grupo é o triângulo e é a triângulo o resto da vida, e nós não vamos nos questionar. E o que, que acontece? Inconscientemente, vamos atribuir a um grupo ou uma pessoa estereótipos em relação a gênero, idade, raça, aparência física que podem minar qualquer tipo de diversidade na empresa. Sem que se perceba, processos neurais e cognitivos tiram conclusões por nós e aí que entra a discriminação disfarçada. Vamos ver, essa é a Aaron Phillips. Ela é o rosto da campanha mundial de uma marca italiana de luxo no setor da moda, chamada Moschino. Ela foi, no um ano passado, já escolhida para ser o rosto da campanha. Uma modelo negra, bonita, para muitos, para outros, não. Mas olha a surpresa. A Erin Phillip teve paralisia cerebral desde criança. Era uma modelo trans, negra nascida em Barbados, e que trabalha com moda para ser a representante, para ser o rosto de uma marca. Isso tudo acontece porque estamos num mundo que, disruptivo, em que ser diferente é ser igual. Então, vamos trazer a pluralidade, porque pluralidade de opções, de valores, de pessoas, também é diversidade.